postal, a venda nova vem o de Vamos para então, a venda nova vem o orgulho de BH, vai Vai do, do coração da gente, né? E, e quem gosta de carnaval, é, entende. Entende? A paixão de ver centenas de pessoas trazendo um sanduídeo na ponta da língua, de, de trazer uma, uma fantasia que a gente elaborou, imaginou e compor uma, uma história nova que surge a cada desfile. É algo mágico, né e só o carnaval tem esse poder. Acadêmicos de Venda Nova! Vá! O nome, o próprio nome é para é mostrar isso, a questão de pertencimento. E a escola contribui muito, né? contribui muito, no, diminuindo o índice de, de, de violência no entorno da comunidade que ela, que ela atua, né? E que ela existe que é a comunidade São João Batista, aqui em Venda Nova. Ela contribui para o conceito histórico cultural da região, né? de toda a cidade também. Desde os 15 anos de idade, a minha família está envolvida com escolas, escola de samba. Eu tinha 15 anos de idade, levei a família inteira, na é verdade, e... e de lá pra cá nós participamos de carnavais em Belo Horizonte, o carnaval foi extinto, mataram o carnaval em 90, tentaram matar, né? E mesmo assim a gente continuou o carnaval em Nova Lima, em, em Sabará, é, até, até no Vale do Aço nós fomos, de lá, brincar de carnaval. E é o carnaval de escola de samba, e em 2004, a prefeitura retorna com a ideia, de, com a proposta de recriar um carnaval na cidade. E foi um momento propício de reunir as pessoas que nós já conhecíamos, as, é, os artistas que trabalham com o carnaval. A minha família é produtora artística. Nós produzimos fantasias para diversas cidades de Minas Gerais. Então, achamos melhor edificar uma escola de samba da nossa região, do nosso bairro. E a minha família fundou, juntamente com a minha tia. É, fundamos a Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova Eu, meus três irmãos, Ricardo, Francisco e Janaína Minha mãe, Arabela E minha tia, Adélia Garra, otimismo Comunidade envolvida Parcerias E amor ao Carnaval Amor ao, ao grande espetáculo né, Amor à escola de samba mesmo o poder de transformar, né, a alegria, as tristezas, né, os apertos de última hora em um desfile glorioso, né, que as pessoas se sentem felizes, cantando, se divertindo na Avenida Essa é a troca, a maior troca que a gente tem, né, da comunidade que participa, né. Então, a gente passa o ano todo desejando rever essas pessoas, né, que tanto nos faz feliz, nos faz bem. E pode passar um ano de Turbulento, mas quando chega o carnaval, tudo se transforma, né? É, assim como tal, Natal, né? O carnaval pra gente é um momento de, de festividade, de alegria e de muita cultura, de muita história, né? De, de conhecimento. Isso veio da sua mãe para você? Veio. O carnaval está em nossa família, né? Desde sempre, desde quando temos de gente, minha família sempre participou de carnaval, sempre trabalhamos os bastidores do, carna do carnaval. É. Além de, no dia também, né? desfilarmos e participar da, da grande obra A Céu Aberto. primeiro carnaval que você participou foi quando? Eu tinha 14 anos. Bem, é, aqui em Belo Horizonte? Em mesmo? Belo Horizonte, desfilei como destaque. Uma menininha em cima de um carro alegórico gigante. Eu não sabia o que, que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá. Minha relação com a escola começou no segundo ano de relação dos né? Então 2007. 2007. 2007. A escola teve seu primeiro desfile oficial em 2006, né? E eu fui o segundo na sala em 2007. Eu fui o segundo na sala a integrar uh, o primeiro casal. E foi sua primeira relação com o Carnaval? Ou você já trazia isso de outros lugares? Uh, bom, eu comecei em 96 a desfilar num bloco de cato aqui de Belo Horizonte, que é o bacharé de São né, que está completando 50 anos de história na, na, na, do carnaval de, de Belo Horizonte, né? de existência. Então, eu comecei com eles, né a Paulo, eram os primeiros palácios lá, eu ainda tenho o primeiro figurino, até hoje eu tenho a minha camiseta amarela, toda fradinha, eu tenho essa camiseta lá, até hoje é o meu primeiro figurino. De carnaval. Trabalhando até no último momento, chega a samba, até. Porque é uma semana, chega o carnaval, o aqui na casa dela, eu moro na casa dela. É a primeira vez que você é rainha de bateria. Eu fui passista, foi passado eu saí com porta-bandeira, primeira porta-bandeira. E esse ano eu vou encarar esse desafio aí. Eu não tô ansiosa de dançar, mas do novo, né? Porque eu nunca fui rainha de bateria. Vai ter uma coreografia linda, vai se ver. Você falou aí que existia outra escola de samba aqui. O nome dela qual era, por favor? Era a mocidade de venda nova. Faz falta ao carnaval de venda nova, a ausência da mocidade? Sim, sim. A gente acredita que quanto mais escolas tiver né, no, em Belo Horizonte, acho que mais rico fica a festa, né? Mais grandiosa fica o espetáculo. Vocês é, tem 80 pessoas participando aqui do, dos preparativos, Sim. inclusive 60 voluntários. A maioria voluntários. É. Participa dos trabalhos, hein? Né? Como foi criada essa identidade da escola de samba, com a população do bairro também de Venda Nova? A Acadêmica de Venda Nova ela é uma escola onde a gente conta 100% com o apoio da comunidade, em tudo, na mão de obra. É, costureiras, artesões, é, serralheiros, marceneiros, a grande maioria é aqui da comunidade. A gente acredita que levando originalidade, levando a nossa identidade para a avenida, ver que tudo, 100% do nosso decile, ele sai aqui de dentro do nosso que a gente chama de barracão, e de dentro de onde ficam os carros alegóricos. Então nós temos uma originalidade, é um, é um comprometimento que nós temos com a sociedade que merece ver coisas bonitas e feitas por nós mesmos. Nós não acreditamos que se nós formos em outra cidade, em outras, né, em outras regiões, ir lá e comprar um carnaval e colocar, mesmo que seja bonito, simplesmente colocar dentro da avenida, a gente não acredita que a sociedade mereça ver isso. Porque isso a gente já vê na televisão toda hora. A Acadêmico de Venda Nova é uma das maiores instituições culturais, artísticas e folclóricas de Minas Gerais. De Venda Nova é a maior em número de pessoas. E de Belo Horizonte, talvez a segunda, porque tem uma escola que é um pouco maior que a nossa. Então, é, nós representamos a cultura da região, temos o nome do bairro em nosso nome, né? então a gente representa até no nome. Somos acadêmicos de Venda Nova, somos de Venda Nova, mas a escola de samba não é só aqui da região. Ela ultrapassou as fronteiras. Temos pessoas de Brasília destilando conosco esse ano, Rio de Janeiro, sem falar das cidades limítrofes, que são Sabará, Nova Lima... É, contagem, então venda nova, o Vale do Aço com o Coronel Fabriciano, Timóteo. Então a escola ultrapassou as suas fronteiras. Né, o carnaval ele tem esse poder né, Do grande espetáculo De proporcionar esses momentos De encontro e de cultura né, E porque não de lazer né Através dos eventos que a escola faz Durante o ano Como o Rua de Lazer com as crianças né é, Como a quadrilha Que a gente organiza através da escola né das festividades né, esse ano nós já tivemos aí um, um, um Cine com O Cine Coquipoca Então a, a, a, a, a, a a Escola de Samba não é só um desfile de carnaval, né? Ela é um conceito é, de patrimônio, de pertencimento do local onde ela, ela existe, onde ela reside, né? E tem, esse, e tem essa intenção de fazer com que a escola seja um ponto de futura, de cultura, de encontro, de lazer, principalmente da comunidade onde ela se atua. Não, mas você perguntou, a gente está assim... É, Satisfeito por ter conseguido ah, né? é, vencer mais essa etapa Participar mais uma vez desse carnaval maravilhoso Fazer a festa do povo. A gente está... Etapa cumprida A senhora vai te em que ala lá? Mas ela não pode parar com conosco Então você é deixa de fazer isso a... aqui? Você deixa Vou fazer isso a... aqui? Mas está tá tá no carro é abri a, abri -a, abri -a, abri -a e ela. As três fundadoras estão no Cavalariado. Ela será a Fênix. ou Fênix, Porque né, é o pastor. Meu filho tem 15 anos. Desde 13 anos, há 13 anos atrás, com dois aninhos de idade, ele já destilou na Acadêmicos, com o pai ajudando a carregar o rebique. E tem 13 anos de ensino Então a gente ensina desde pegar uma baqueta, desde uma costura, pegar na maquininha de cola quente, a gente tem esse carinho, essa formação né, dessa nova geração que está se formando e aprendendo, né, voltando a ver que existe um carnaval, existe uma cultura, né, existe um grande trabalho para ser apresentado na Avenida, que a cidade merece. O carnaval de BH ele não tinha o mesmo peso de hoje perante a população. Hoje a gente vê muito mais gente na rua. Quais eram as, grandes, as maiores dificuldades lá em 2005 em comparação aos tempos de hoje? O carnaval de 2005 era uma retomada de uma tradição que foi assassinada há 14 anos antes. né? Então, recuperar essa tradição, recuperar uma geração perdida de sambista, o pessoal foi para a praia, tem outras alternativas boas também, né? Então, quando você não mantém a população, a tendência é ela, ela procurar uma outra atividade, né? E o carnaval, o que não falta são atividades de músicas, musicais, shows, eventos, outras cidades, até mesmo retiro, até um retiro, um acampamento. Então, quando você não mantém a geração, a geração escolhe um outro caminho. Então, nós tivemos que recuperar as pessoas, mostrar a elas o carnaval, que nós temos um carnaval. O carnaval de Belo Horizonte nasceu em 1937, com uma escola de samba chamada Pedreiro Unida. Hoje, nós temos 90 anos de tradição de escola de samba. Não nasceu ontem, né? nem anteontem, nasceu 90 anos atrás. Então, as dificuldades que se encontrávamos naquela época, e hoje a gente encontra, vamos dizer de certa forma, né? não é mais a grande dificuldade, ela era mesmo na quantidade de pessoas, e mostrar às pessoas que ainda existe carnaval e que é possível fazer o desfile da escola de samba. Eu fiquei assustado por uma coisa, e eu, eu não sei se você poderia falar, que pediram um o barracão vocês vão ficar sem lugar daqui a dias. É, essa é uma realidade que todas as né, das escolas, só uma que é a cidade de Jardim tem um espaço de comodato, e nós não temos, nós ainda não conseguimos, já tentamos vários projetos, né? Tentando esse, esse espaço, um espaço multiuso, que inclusive seria usado para confecção de carnaval. A região do São João Batista é uma região que não tem uma quadra poliesportiva, não tem uma, uma praça, é uma região pouco voltada para o lazer, para o esporte e para a cultura. A Venda nova, Nova né, ainda tem grandes problemas... Nessa parte de lazer, social, cultural. responder, não tem problema Qual é a margem do aluguel que vocês pagam? Eu não sei se é dois, entre 2 e 3 mil reais. Aqui, ainda temos o barracão dos carros alegóricos, que é um galpão. Ele é pago também né, durante um período do carnaval. O que, é que pode ser melhorado ainda no Carnaval de Belo Horizonte? O Carnaval de Belo Horizonte, o carnaval em si, de desfile de Escola de Samba, é uma constante construção. Ele não é estático, ele se ele muda todo dia, ele se renova. É uma. uma... É algo inerente ao espetáculo O espetáculo se renova Se eu não estiver aqui, terá outra Se não tiver escola, haverá uma outra Duas se fundem e criam uma nova Uma se extingue, aparece uma cinco O carnaval é mutante, o carnaval é dele, não é nosso O carnaval é da cidade Então, é, eu espero realmente que, que tenhamos uma projeto de carnaval que tenha um pensamento do poder público. Ele é obrigado a apoiar as instituições culturais e artísticas do município. Nós somos a cultura do município. Precisamos de apoio. Nós, o Congado, as festas juninas, blocos caricatos, as escolas de samba, nós somos da cidade. Nós somos o que ficará da cidade após uma guerra nuclear que sobrar 10 pessoas, a cultura permanecerá. E as escolas de samba vão permanecer com essa cultura. Acho que o, o, o todo o samba, o samba é uma arte que escraviza e escraviza com amor. Né? Então, quando a gente, a gente se apaixona, a gente se apaixona, se apaixona mesmo. Nossas costureiras aqui, que são também as fundadoras da escola, escola poucos sabem, mas a maioria das vezes, 90% das vezes que elas saem do barracão e vão para a Avenida, elas vão sem tomar um banho, sem fazer uma unha, sem fazer uma maquiagem, tipo, que muito porque não tem tempo para elas. É uma doação muito grande pelo amor que elas têm a uma escola que elas é fundaram. É, tem pessoas que vêm há 13 anos na escola sem, sem colocar uma fantasia, mas que elas vêm empurrar um carro melhor Então, tem um outro lado é, que motiva a gente, porque as pessoas acreditam, né? Acreditam, Nessa felicidade, nessa magia, que é o nosso samba, que é o nosso carnaval. Então, ela, é, nós temos a cadena altiva, que está desde o primeiro desfile e hoje já com mais debilidade. Mais debilitada. A gente tem que fazer um, um aconchego melhor para ela, no, no, no Santo Antônio, para ela se equilibrar melhor, né? Mas ela está com a gente, né? E outros dias a gente estava fazendo uma avaliação que, que ela só tinha uma camiseta da escola, nesses 13 anos. E, e a gente já presenteou com uma camiseta, hein? Renovando, toda vez que a gente a vê, ela tá com aquela camiseta. Isso... Isso é... É bom. Né? Então, são outros, outras histórias, são outras coisas, mas todo mundo tem uma grande história de carnaval Né? E, e na maioria das vezes, 99% são histórias de pessoas que, através do carnaval, refletem sobre sua vida, né? conseguiu esse momento de espiritualidade, de alegria, né? e isso é muito importante na vida dessas pessoas. Né? Nós temos a dona Maria, aqui, a dona Conceição, né? que, que nunca desfilou com a gente e tem todos os desfiles produzindo fantasias. E quando a gente passa pela avenida, a gente vê essas pessoas sentadas na arquibancada. Não porque a escola nunca deu a oportunidade delas sair da escola, mas a felicidade delas estarem produzindo as fantasias, mas se vê lá na arquibancada gritando pela escola que ela ajudou a produzir. E são essas emoções, são essas pessoas que fazem é a história da gente, né? e a gente, depois que passa um desfile, a gente imagina a cabeça de todo mundo, assim, né, e quando a gente ganha um prêmio, só uma confirmação de que, como é necessária a cultura para as pessoas, um povo fadado sem cultura, um povo fadado, fadado ao um esquecimento da sua identidade, né, e o samba é essa maior identidade do povo brasileiro, é o momento que o povo se diverte, esquece dessa tragédia que é a política, esquece da tragédia do, do que é o capitalismo né? selvagem e a gente passa a ser nós mesmos. Tiramos as nossas máscaras, tiramos nossas fantasias, dos guarda-roupas e podemos ser mais felizes.